Mais um programa auge Brasil e nas atrações de hoje, noivas e festas. A revelação: mini craque. Ele aproveitou, perna canhota, no canto esquerdo do goleiro. Tem nove. A equipe do Corinthians, olha o Gui Promessa, bate na marcação, volta para ele, ele bate para o gol. Totonha Azevedo traz a coleção de Outono-Inverno 2023. E a Orquestra Filarmônica do Senai, se apresenta no Tívoli Shop. show 2023. Totonha Azevedo traz sua coleção de outono e inverno 2023 e o Auge Brasil esteve conferindo. fez sobre o nosso lançamento de outono e inverno 2023. Tivemos aí o um lançamento da nossa coleção juntamente com dois parceiros, com a Daniel Madu e com a Exótica, que foi o maior sucesso. Tivemos o nosso lançamento festas, principalmente focado nas últimas tendências internacionais. A gente, como é um ateliê, nós temos essa essa agilidade de poder fazer justamente as coisas que estão lançando internacionalmente. Juntamente com a nossa coleção Peças, que nós focamos algumas cores importantes, o branco e preto, o cobalto, tivemos também o lançamento da nossa coleção dia-a-dia, -dia, principalmente no tricô e na falhotaria. São peças que a gente direcionou para aquela mulher que trabalha fora, aquela mulher mais executiva, mulher que gosta de se vestir bem, nos tons muito bons neutros, a coleção está muito focada nos bons neutros. Muita coisa linda e prática para coisa, para o seu inverno que vai acontecer daqui para frente. E para você que pretende se casar e para as noivas e plantão, nós tivemos uma mostra no Vila Americana a convite do amigo Luiz Furlan, um evento Noivas e Festas. Foto Lembrança é a fotinha que seus convidados tiram no painel digital, na, ou na capinha no do... personagem, e ela é impressa na hora. Então, esse é o nosso famoso quadro digital. Esse daqui a gente passa o ensaio do seu, do seu evento, ou do seu aniversário, ou do seu casamento, né? Tá o que vocês do eu adorei o que a que a Letícia, que é, de uma boa música, a Orquestra Filarmônica do Senai de Americana se apresentou no Tivoli Shopping. Guilherme e apenas com 7 anos de idade é uma revelação no futebol. Vamos conhecer essa história? eu estou aqui com o pai do Guilherme e ele vai nos contar um pouco dessa história Tudo bem? Tudo bem, sim Eu sou o pai do Guilherme, né? eu sou pai de quatro filhos o Guilherme é o meu filho do número três Ele desde criança é apaixonado por futebol Ele começou, iniciou a jogar desde os três anos de idade Uma escolinha do Toelho. Com cinco anos a escolinha do Santos o um clube do Santos chamou ele E ele foi fazer um teste, foi aprovado Só que a gente não conseguiu morar lá um ano depois, o Corinthians chamou ele, e aí hoje ele é jogador do Corinthians com 7 anos de idade. Que bacana! E eu vi os vídeos, né? Ele, nossa, é uma fera, realmente. Então, uma promessa aí pro, pro futuro, de né? Lá. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, ele joga bastante, e o cinegrafista dele sou eu. Eu estou com o celular 24 horas, tomando todos os lances dele, e é uma paixão dele, e a gente... Fica junto com ele todo o tempo. você joga? A Ah, é? E quem quer ser seu ídolo? Royal. Ó, oh, que legal, bacana. <risos> Olha, eu agradeço. Eu espero que vocês tenham mais portas abertas, para que você tenha uma, uma ajuda de custo melhor, para poder o patrocínio, para poder seguir a carreirinha dele, se Deus Sim. quiser, que como eu já falei, é uma grande promessa. E eu agradeço por ter recebido o Auge Brasil aqui. Ah, eu que agradeço, obrigado pela atenção, e fico muito grato por vocês terem vindo aqui em casa. Acabou saindo, segundos, Pierre. Na finalização, o bate-rebate! Gol do Corinthians! Gui, promessa, não bate e rebate, ele aproveitou, pé na canhota, no canto esquerdo do goleiro, tem 9, a equipe do Corinthians, olha o Gui, promessa, bate na marcação, volta pra ele, ele bate pro gol, na trave, tem sobra, vai pintando o gol do Corinthians, gol do Timão, promessa. O Ojo Brasil fica por aqui. Semana que vem temos um novo encontro. Até lá!